Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e no vídeo de hoje eu vou te contar qual é a vitamina C que eu estou usando e compartilhar por aqui a minha experiência com ela. E eu já vou começar o vídeo sabendo que você tem a seguinte pergunta. Mas Silvia, é por porque... A vitamina C atua no clareamento da pele. Além dela ajudar a prevenir as novas manchas que podem vir a acontecer, ela também ajuda a amenizar as que já existem. Estimula a produção de colágeno na nossa pele, é antioxidante e ajuda a combater os radicais livres. Oi! antioxidante, o que que é radicais livres? Bom, na verdade os radicais livres são moléculas instáveis que são produzidas pelo nosso organismo e elas são estimuladas não só por determinados produtos mas também por agentes externos e aí a gente deve considerar tabagismo, consumo de álcool radiação, poluição e até mesmo estresse e aí o que a gente sabe é que todos esses agentes externos eles aumentam os radicais Livres, a produção dessa molécula instável O que faz com que a nossa pele envelheça mais rápido e aí é nessa hora que entra quem? Que entra o antioxidante Ele vai ajudar a regularizar A equilibrar os radicais livres É extremamente importante Que você utilize Produtos que possuem essa função Mas antes de continuar falando Sobre a vitamina C Aproveita agora e já se inscreve Aqui no canal se você ainda não é inscrita Ativa o sininho para você ser notificada quando tiver Vídeo novo aqui no canal E olha, curte esse vídeo se é uma assunto que você gosta, combinado? E a vitamina C que eu estou usando é a Infusion C Serum da Dermatus, booster de vitamina C a 20% que proporciona potente ação antioxidante, e anti idade atuando na prevenção e reparo dos sinais de envelhecimento cutâneo, combate os radicais livres, estimula a síntese de colágeno e proporciona hidratação, restaurando a luminosidade, firmeza e elasticidade da pele. Melhora a textura e ameniza as rugas e linhas de expressão, especialmente indicada no prevenção e tratamento do fotoenvelhecimento cutâneo em todos os tipos de pele. Você já deve ter ouvido falar que alguns produtos que tratam a pele são chamados de Buster. Quer dizer que esse produto vai criar uma fina camada sobre a pele para que o produto possa agir ali enquanto ele está em contato com ela. Essa fina camada, ela também vai dar aquele efeito de pele um pouco mais luminosa, um pouco mais bonita, um pouco mais, é, mais uniforme. É legal a gente utilizar esse tipo de produto que já facilita aí na hora que você for utilizar, por exemplo, uma maquiagem. E esse serum possui três antioxidantes que atuam de forma bem harmônica. Que é a vitamina C, a vitamina E e o ácido ferúlico São três potentes antioxidantes que a gente sabe que tá aí bombando no mercado e que juntos fazem um trabalho maravilhoso na nossa pele e além disso tem o lírio branco esse atua no clareamento a aplicação desse produto é bem simples é importante que você esteja com o rosto lavado bem limpinho para que o produto possa ser aplicado e seja absorvido pela pele Bom, o ideal é que você aplique diretamente na pele, uma gotinha de cada lado e que você espalhe suavemente. Pode passar assim, olha, eu gosto de utilizar os dois dedos do meio. Então eu gosto de ir aplicando, fazendo os movimentos tanto da, da parte da bochecha quanto da, da testa, sempre evitando a área dos olhos. Por ser uma pele totalmente diferenciada do rosto, evite essa área dos olhos para que você não tenha nenhum tipo de alergia ou irritação. E afinal, qual foi a minha experiência com essa vitamina C? Vamos lá. Bom, é importante que você saiba que a marca garante que os resultados prometidos pela marca, eles podem ser alcançados com 60 dias de uso. Eu só utilizei 15 dias, mas foram suficientes para eu chegar aqui e já trazer uma resposta da vitamina C. Lembrando que todo tratamento dermocosmético, todo tratamento na nossa pele, ele só é, se torna eficiente quando você tem constância e disciplina não adianta, você utiliza um dia amanhã você esquece, quando você lembra você usa, aí realmente fica difícil avaliar dessa forma quem me então, segue no Instagram e se não me segue eu vou deixar aqui, olha arroba mulher mais 40, você deve ter visto que eu utilizei três gotas, uma pra cada lado do rosto só que eu observei que três gotas no meu rosto não funcionaram, eu fiquei com o rosto bem vermelho e eu fiquei com várias irritações Com várias pontinhas vermelhas E até achei que o produto não ia funcionar Mas A gente não desiste A gente tem que fazer o que? A gente tem que adaptar determinadas doses Pra gente chegar num resultado que funcione Eu utilizei então Numa segunda aplicação Eu utilizei duas gotas E aí sim, tudo funcionou beleza na minha pele então se você em determinado momento escolher um produto que ele não está funcionando verifica se não é a dosagem que está demais ou a dosagem que está de menos isso é muito importante a gente ficar atento porque você pode estar sobrecarregando a sua pele o seu cabelo ou o seu corpo com algum produto ou não está colocando o suficiente para que ele realmente possa agir da maneira que a gente quer ou dar o resultado que a gente espera aplicar o produto, você vai observar uma maciez incrível na pele o rosto ele fica muito macio, ele fica muito lisinho imediatamente você percebe uma uniformidade no, no rosto, e olha, pra quem tem pele oleosa, vai observar que ele vai, ela vai ficar assim ó, muito lisinha, muito sequinha e quem tem pele seca, acho que vai encontrar uma normalidade aí, nesse período de inverno, eu tenho observado a minha pele Bem mais seca do que o normal E quando eu aplico Eu percebo que ela não aumenta A pele não fica mais seca Ela simplesmente fica uniforme A marca diz que você pode aplicar De manhã e à noite Eu só faço a aplicação Somente pela manhã Porque o meu horário da noite é reservado Para outro tipo de tratamento acontece que eu observei que quando eu aplico o produto com o meu rosto bem sequinho, sem a umidade de ter lavado o rosto naquele momento, eu observo que o produto, ele é melhor absorvido do que se eu terminar de lavar o rosto, enxugar e imediatamente aplicar a vitamina C. Um ponto super positivo que esse serum apresenta pra mim é que você pode utilizar um protetor solar em total harmonia com ele. Por que que eu acho que isso é muito bom porque tem muita gente que não consegue utilizar o protetor solar em sua rotina diária, mas com essa vitamina C eu não tenho esse encontro rosto? Eu sinto que casa muito bem. Primeiro porque esse serum ele dá essa uniformizada na pele, ele deixa o toque assim bem sequinho bem equilibrado e quando você aplica o protetor solar que tem a sua cremosidade, ele consegue equilibrar sem deixar aquilo tudo muito melecado, entendeu? Outro ponto que eu achei super positivo é que mesmo só utilizando em 15 dias, o meu rosto tem apresentado um certo clareamento. Não vou dizer que as minhas manchas sumiram porque não é o caso Mas eu observei que realmente a minha pele tem ficado mais clara É super importante que a sua pele esteja preparada para receber o produto Poros obstruídos como cravos que estejam na sua pele Podem impedir que esse produto seja absorvido Então se você está com a sua limpeza de pele atrasada É importante que você faça essa limpeza Para depois colocar algum tipo de tratamento nela Por quê? Porque a resposta para a sua pele limpa Vai ser muito mais eficiente Eu recebi esse produto da Dermatos Que é uma farmácia de manipulação Fundada em 1978 Ela é super conhecida aqui no Rio E tem algumas lojas Aqui no entorno Que também conta com uma loja virtual E a Dermatos ofereceu Um desconto para Mulher Mais de 40 Então se você estiver interessado Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações O cupom e o endereço O link direto para vocês lá na loja e dá uma conferida. Se tiver alguma sugestão de algum produto que você gostaria de ver aqui no Mulher Mais de 40, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, combinado? Então é isso, se você gostou dessa resenha não deixe de curtir esse vídeo se inscrever no canal Mulher Mais de 40 e ativar as notificações combinado? Grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau